Thank you. Quero começar agradecendo Os de milhões de brasileiros Que estão em último dia 3 de outubro Os atuais movimentos populares São fruto de indignação E sentimento de injustiça De como se deu o processo eleitoral As manifestações Pacíficas Sempre serão bem-vindos. Mas os nossos médicos não podem ser como da esquerda, e sempre prejudicaram a população, como em de propriedade, destruição de patrimônio e fechamento do direito de imediatura. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, a Família, para Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelos progressos. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui votulado como um anti antidemocrático, um B, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei de com o conorço ou do setor e nas redes sociais. Enquanto presidente da República esse cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que... A liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores de verde e amarela da nossa família. Muito obrigado.